Hoje eu estou passando aqui para agradecer a todos que participaram das nossas atividades online em 2021. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do Brasil inteiro. Cada um em sua casa sublimou as angústias, as aflições, os medos e receios diante dos desafios que a pandemia impôs. Por muitas vezes eu me senti perdido com saudade das atividades presenciais do contato com a plateia, e foram vocês que me deram energia e esperança para seguir em frente. Eu acredito que assim como eu, vocês também se perguntaram, qual o sentido da vida? Bom, para mim o sentido da vida se mostrou estar no amor, no amor, mas não no amor romântico que busca uma relação de um filme brega e açucarado, mas no amor de palhaço, sim, o amor de palhaço. Um amor que aceita os defeitos do outro, que vê na imperfeição a possibilidade de um novo aprendizado. Um amor que ri, que brinca e se diverte, mesmo na falta de dinheiro, de sucesso, de êxito. Um amor que vê na diferença, admiração e oportunidade de aprendizado. Um amor que partilha mesmo na escassez e que perdoa, pois aprendi na palhaçaria que todos erram. Em nossas aulas, brincamos com crianças e usamos a nossa imaginação para invadir o mundo do faz de contas e ter um momento de suspensão, de refúgio no um amor que partilha mesmo na escassez e que perdoa, pois aprendi na palhaçaria que todos erramos. Em nossas aulas, brincamos com crianças e usamos a nossa imaginação para invadir o mundo do faz de contas e ter um momento de suspensão, de refúgio. Usamos as atividades para nos fortalecer e se abastecer de alegria. E depois, depois seguimos em frente, pois navegar é preciso. E com muito orgulho, posso dizer que cada um de vocês navegou com coragem, bravura, força e resiliência. 2021 também foi ano em que reforcei a certeza de que nosso método para a terapêutica funciona, que ele é plural, multicolor e popular, ele é para todo mundo que busca ter uma vida leve, que se coloca como aprendiz, que está disposto a evoluir e que deseja um novo. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês. Para 2022 o que eu desejo é que... Cada um de vocês, siga aplicando o que aprendemos. Brinque, sorria, caia, levante, aceite suas imperfeições e não se esqueça. O sentido da vida não está nas coisas que você possui, nem nas metas que você deseja alcançar. O sentido da vida está em se fazer presente, em contemplar, aprender com cada instante. O sentido da vida está no brincar, no jogo, na entrega, no peito aberto, na coragem de assumir o medo e mesmo com o medo, seguir em frente. Então, siga em frente, continue com o nariz apontado para o que te faz feliz, com foco naquilo que te faz bem. Use a sua criatividade, inove, improvise, caia, levante, brinque. Um feliz 2022 para todos que fazem parte da escola construindo seu clau. o palhaço que habita em mim, saúde, o palhaço e a palhaça que habita em você. Boas festas e te espero em 2022. Um beijo no coração e até lá.